Vamos fazer um update do Bitcoin que está aqui agora na casa dos dólares, muito próximo da região importantíssima de suporte. Eu vou comentar para vocês o que eu estou fazendo aqui agora no curto prazo. Vamos dar uma olhada, então não esqueça de deixar aquele like para apoiar. Se você gosta dos conteúdos do canal está acompanhando há mais tempo, se inscreva no canal e ative todas as notificações para você não perder nenhum vídeo. E também aqui de quebra tem um link do canal de alertas e do grupo Telegram, que quando eu não posto aqui alguma novidade, Tá, no YouTube, pelo menos no canal de alertas eu estou atualizando vocês aí. Inclusive a gente fez bons trades aí no final de semana, coisas que eu fui alertando vocês aí, tá? Porque às vezes não dá tempo de postar um vídeo, tá galera? Então no Telegram eu vou estar tá atualizando vocês exatamente o que eu estou de olho aí, tá bom? Então galera, olha só, o Bitcoin está aqui agora nessa região dos 20.800, tá? Acho que é um suporte bem importante que a gente está buscando aqui para o Bitcoin, né? Vocês sabem aqui no diário, a gente estava fazendo esse padrão aqui, um, um, né, um Wzinho, até que inclusive rompemos essa região dos 21.800 e 500 na né? 21.600. Então, para mim aqui essa região dos fechamentos de candle aqui do, no diário é um suporte bem interessante, tá? Até aqui essa região próxima dos 21.500 dólares. Então, é onde eu tô interessado, uh, até onde eu tô interessado em fazer compras para o Bitcoin, tá, galera? Basicamente o que eu tô fazendo aqui agora é isso. Uh... A gente tá e eu acredito que está na região de suporte interessante, inclusive Fibonacci aqui na região de 50% dessa subida aqui. Tá, o Bitcoin tá formando aqui uma, inclusive na minha opinião, tá formando aqui uma, uma bandeira de alta. Tá, vamos ver se a gente consegue aqui agora manter o suporte nessas regiões aqui dos 21.600 até a região dos 20.500. Né? A gente pode fazer algumas armadilhas aqui e se a gente conseguir manter isso aqui, o Bitcoin desse respiro aqui, tipo, tem grande chance de fazer esse rompimento, tá? Então, para mim que agora eu tô apostando nesse, nessa, nessa alta aqui, né? Obviamente é um trade mais arriscado, né? Se você quiser esperar né, a, uma confirmação, acho que vale a pena esperar o rompimento desse canal aqui, tá bom? Se você quiser fazer um trade mais conservador, se a gente romper essa região aqui dos 22.700, manter o suporte aqui, ó, a gente pode buscar sim né, a confirmação do rompimento dessa bandeira de baixo aqui, ó, que daria, daria aqui como alvo Tá, seria mais ou menos isso aqui. Ó. Então, a gente poderia, nesse comprimento aqui, a gente romperia, buscaria a casa aqui dos 20, quase 27 mil dólares. O tá? Bitcoin poderia fazer isso aqui. Obviamente, você sabe, como, como eu venho falando para vocês aí, que eu vou estar tá vendendo bem antes aqui. Tá? A região dos 25.800 aqui, vou estar tá realizando boas vendas aqui para o Bitcoin. Tá, pessoal? É, a gente está ainda em uma tendência de baixa aí. Eu não sei se a coisa vai ainda é, melhorar muito. Mas, no curto prazo aqui, estou apostando nessa, nessa mini tendência de alta aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer esse, essa... Essa, esse rompimento, porque o mercado tá muito, o sentimento tá muito bearish, né? Tá todo mundo acreditando que o Bitcoin vai a zero, vai cair, agora vai, vai voltar a testar aqui regiões abaixo de 19, né? Então, é o que eu tô postando aqui agora, fazendo compras nessa região, tá? Com stop aqui abaixo da região dos 21.300, tá bom? Se o Bitcoin perder essa região dos 21.300, daí realmente a coisa vai desandar e eu saio fora do trade, inclusive avaliando de entrar no short caso isso aconteça, tá bom? Então, basicamente, esperem um rompimento aí se você quiser fazer um trade mais conservador. Tá? Eu esperaria o um rompimento dessa, dessa, desse canal aqui de baixa, tá bom? Mas eu tô, se você me perguntar o que você tá acreditando, André, eu tô acreditando mais nesse rompimento pra cima, tá? Vamos ver se acredita, se, se, se acontece, né? Mas eu não tô aqui pra adivinhar futuro, tá, pessoal? Eu tô aqui fazendo análise, análise pra, pra vocês aqui, tá bom? que eu tô acreditando aí nesse rompimento pra cima, devido ao sentimento bearish do mercado aí todo, né? Como tá todo mundo apostando que o Bitcoin tá... Vai buscar, né? Vai, vai continuar essa queda aqui agora, romper a região dos 20 mil dólares de novo, né? Buscar aqui abaixo dos. Enfim, é, é o momento que eu estou mais interessado em realizar com as compras, tá, pessoal? E para mim o sentimento está deixando claro isso aí. Né, pra, a gente pode ver aqui no TRDR, que acompanhando os indicadores de sentimento, tá vendo que ah, o sentimento ainda continua muito bom, tá? Ah, nessa correção ainda, o pessoal continua apostando que o Bitcoin vai, vai continuar caindo, tá bom? Uh, então é isso pessoal, a região dos 40% de Fibonacci, né, de quebra a gente tem expulso de liquidação aqui da BitMEX, conforme eu comentei para vocês ontem no Telegram, e atualizei a live do canal, né, então essas regiões aqui eu estou realizando compras pequenas, né eu fiz uma venda aqui, na verdade eu tinha na região dos 22.800, estava com long aqui, que eu fiz compra aqui nessa região, fechei esses longs aqui e agora estou valendo de recomprar aqui, estou recomprando na verdade nessas regiões aqui, fechando, né posições a, a, finalizando essas vendas aqui, recomprando né, regiões aqui até a região... A, a, dos 21.600 um pouquinho para baixo tá basicamente é o que eu tô fazendo aqui agora tá pessoal como vocês sabem o Bitcoin tem, tem sempre buscado esses pools de liquidação aqui na né? minha aposta aqui que a gente consiga manter suporte na região dos 20.500 e vai buscar essas regiões aqui até a região dos 20 25.800 pelo menos tá pessoal nesse nessa bandeirinha aqui de alta que a gente tá nessa bull flag aqui que a gente está formando pro Bitcoin Tá bom, pessoal? Acho que é basicamente isso que eu queria falar pra vocês em relação ao Bitcoin aí, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre a sp índices índice do dólar. Não se esqueça também aí, quem quiser aproveitar as promoções aqui da, das corretoras, né? A Prime tá que está dando o melhor bônus possível aqui para quem tem experiência com mercado Futuros. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição e comentário fixado aqui uh, do, do, desse vídeo, tá? Então basta você criar a sua conta usando esse link e usar o cupom AndréFalt7, você ganha até 7 mil dólares de bônus, tá? Obviamente, quanto mais você depositar, mais bônus você ganha. É 7% do valor do depósito. Então, com limite de até 7 mil, tá, pessoal? Então, eu acho é uma corretora muito boa aqui. Estou, inclusive, posicionando minhas ordens de, de compra aqui também para o Bitcoin nessa, nessas regiões que eu comentei para vocês, tá? Então, vale a pena vocês darem uma olhadinha na PrimeXBT aí. Que tem, uh, inclusive, dá para operar aqui a uh, né, SP500, outras coisas aqui também, Forex, né? Tudo usando a margem em Bitcoin, tá, pessoal? E essa semana, sem falta, eu vou fazer para vocês aí também o vídeo sobre Copy Trading e outras estratégias de como você rentabilizar as suas criptomoedas aqui usando a PrimeXBT, tá bom? Então, galera, vamos falar aqui da, da, da, do índice do dólar e também da SP500, tá? O que tá me preocupando aqui agora, que tá mexendo, deixando né? tem que tomar cuidado, é essa divergência bullish aqui na SP, na, no índice do dólar. A gente tá aqui fazendo fundos descendentes, enquanto o RSI fazendo fundos ascendentes, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso aqui. E a gente poderia formar aqui agora pro índice do dólar esse padrãozinho, esse conezinho aqui, tá, pessoal? Então, fiquem de olho, tá? Pra mim isso aqui é, é preocupante, uh, que mostra uma reversão dessa, dessa tendência aqui de, de tendência aqui de baixo aqui agora no curto prazo, tá? A gente poderia, então, acabar voltando a subir aqui agora, seria péssimo para a SP500, tá bom? Então fiquem de olho nessa divergência aqui, é, eu acho que seria importante a gente continuar aqui essa queda, né? obviamente para os mercados internacionais, para o Bitcoin, é, é muito importante que o dólar perca força aí, né? vamos ver como é que vai ser, essa semana aí vai ser importante, né? você sabe que no dia 27 a gente vai ter a reunião do Fed, vou estar aqui com vocês com certeza para comentar, né? a gente acompanhar juntos. Aliás, vai ser uma semana de bastante volatilidade aí nos próximos dias, pessoal, acho que no dia 27, quarta-feira aí, fiquem de olho, é um dia que até inclusive não, não pretendo operar, se o Bitcoin não, não mostrar força aqui agora, não acabar não, não uh, uh, seguindo nesse, nessa minha expectativa de conseguir ter uma mostrar força e buscar a região dos 22.700, provavelmente vou fechar esse trade aí, tá não vou ficar muito posicionado, porque a gente vai ter bastante volatilidade aí, não é um dia que eu gosto de ficar muito posicionado não, tá? Uh, e o SP500 aqui, para mim, é importante ficar acima dessa região aqui, ó, na região próxima dos, dos, dos 3.940 aqui, pontos aqui, tá, pessoal? Achei bem importante. De preferência, a gente conseguir ficar acima dos 4.000, tá? Acho que é muito, muito importante mesmo a gente conseguir ficar acima dos 4.000. Eu tinha a expectativa da SP500 voltar a testar essa região aqui dos 4.150, né? Mas essa semana aí, dependendo como vai ser as falas do Jerome Powell aí, vai ser um pouquinho complicado, né? Se eles começarem a pegar mais pesada a taxa de juros... Uh, a gente pode ver problemas, tá, pessoal? Se eles aumentarem em 0,75%, que é o previsto, eu acho que o mercado pode dar uma respirada. Toda essa queda já está precificada, na minha opinião, mas se eles forem mais agressivos aumentarem em 1 um ponto percentual, eu acho que a coisa pode aí ficar é, mais, mais complicado aí para o Bitcoin e para os mercados aí, para SP500, tá bom, pessoal? Então é isso, se inscreva aí no canal de alertas, uh, Telegram, tá? qualquer novidade de aviso para vocês. As, uh, também aqui a dominância do Bitcoin tá me preocupando, tá, pessoal? Gostaria de ver essa dominância subindo, isso aqui me deixa incomodado na dominância assim. Tá, pra mim, o mercado bullish vai estar tá quando a dominância volta, voltando a subir. tá Enquanto isso, as pessoas continuam aí expulsando em altcoins. Eu acho que o Ethereum também é um motivo dessa dominância caindo. É realmente o Ethereum, tá? mas o Ethereum está numa região de resistência que eu comentei para vocês aí. É, no último vídeo eu posso fazer, de repente, mais tarde ou amanhã aí, mais uma análise do Ethereum, um update para vocês. Tá bom, galera? Então, acho que é isso. Falei basicamente tudo que eu queria falar aqui. Não esqueça de deixar aquele like aí para apoiar se você gostou aqui do, do conteúdo. Qualquer novidade, eu volto aqui pra vocês aí, tá? Deixa aquele like, se inscreva no Telegram e a gente se vê em breve aí. Um abraço.